E aí? Eu sou a Selma Rosana, coach, moro aqui em Brasília. E foi aqui em Brasília que eu conheci o Rafa, num evento de marketing digital há alguns anos. Ele me chamou muito a atenção naquele dia, porque, assim como todos os palestrantes, ele tinha exatamente o mesmo tempo, a mesma tecnologia, a disposição. E o Rafa foi lá e me encantou, entregou muito conteúdo, muito valor. Realmente foi uma coisa assim discrepante em relação aos outros, todos de muito valor, mas o Rafa superou. Imediatamente eu busquei me aproximar daquele indivíduo, lógico, né? A gente quer aprender cada vez mais. E o Rafa entrou na minha vida, eu espero que permaneça. Ele hoje eu considero como amigo, professor, mentor. Sou da primeira turma do curso dele, professora. Uh, Fiquei impressionada como ele entrega muito mais do que promete. É muito material para a gente estudar, para a gente colocar em prática, é muita coisa. Vale realmente muito a pena. Se eu recomendo, Rafa, para vocês terem uma ideia, eu junto com uma associação de coaches aqui do Distrito Federal, a gente já trouxe o Rafa para cá para fazer uma palestra, para compartilhar um pouco do valor, do conhecimento que ele tem. E ele agradou tanto que foram muitos pedidos para que ele voltasse, dando uma oficina dessa vez. E ele só não voltou ainda, gente, porque ele não teve agenda. Então sim, eu recomendo. Para familiares, amigos, clientes. O Rafa é um ser humano fantástico? Pô, super. Coração gigante? Nem se fala. Companhia agradável? Tremendamente. Mas acima de tudo, o Rafa é um expert. Desse novo marketing. Do marketing... Que promove um relacionamento do marketing do século 21, do marketing que realmente agrega valor para o cliente. Aproveite essa oportunidade, tá bom? É isso. Obrigada pela atenção e até!